Mas o meu morto, tu quer smocar um pouco mais na trazada deles? Fundo de Alpe. Morto, rapa <risos> morto, pode bolar, morto.